Meu nome é Márcio, sou consultor do Sebrae São Paulo. Nessa nossa jornada em Portugal, é, temos uma parte muito importante, que é a questão da hotelaria. E nessa nossa abordagem com a hotelaria nós visitamos dois estabelecimentos muito interessantes, o Hotel do Vice, em Lisboa, e o Hotel da Literário Mena, aqui em Óbidos. Em ambos nós vemos aí a oportunidade do empresário brasileiro inovar através da experiência. Uma voltada para a experiência do vinho, mas que nós temos toda a condição de adaptar a nossa realidade. E outra uma experiência literária, então transformar um hotel antigo em uma experiência inovadora através dos livro. Então isso realmente traz para a gente muitos insights do que a gente pode realmente aproveitar no Brasil, né, é, com, nos nossos negócios e traz muita bagagem também pra, com, com muitas ideias de parcerias que podem ser feitas, de, de estratégias adotadas para realmente envolver esse público e trazer aí realmente uma experiência com mais base, com mais, com mais é, vivências, atividades e tudo mais. Então essa mensagem, a gente utilizar a experiência como uma fonte de aumento da nossa receita, né? não apenas a hospedagem em si, mas a experiência, a vivência, compreender aquele local, vivenciar aquele local de uma forma muito mais completa, é um caminho muito bom a ser seguido e que a gente está vendo aqui na prática funcionando. Música